E agora eu vou falar para você a respeito do Lip Card. Ele é uma maneira prática e ágil de pagar pelo transporte público em Dublin e em alguns condados vizinhos, como você pode ver aqui embaixo. E ele pode ser utilizado em serviços de ônibus urbanos e rurais dentro da rede de transporte público TFI, Transport for Ireland. O Leap Card garante ao usuário uma economia de até 31%, ou seja, tudo o que você precisa para guardar aqueles euros extras enquanto estuda e trabalha na Irlanda. Além disso, ele pode ser utilizado em ônibus, luas ou Dart. E o que você precisa ter em mente é que este cartão será o seu melhor amigo durante o seu intercâmbio, inclusive te dá acesso a diversos outros serviços e de descontos em várias lojas espalhadas pela cidade. Outra dica importante é que se você tem um aparelho de celular que suporta a tecnologia NFC ou pagamento por aproximação, você poderá fazer a recarga do seu cartão a qualquer momento. Basta utilizar o aplicativo lip Top Up, disponível para iOS e Android. E agora eu mesmo vou te ajudar a fazer o seu cadastro e adquirir o seu lip Card. Acesse o site lipcard.ie e vá até a seção Buy. Ao final da página, você encontrará uma seção chamada Card Type, tipo do cartão. Selecione a opção Student, ou seja, estudante. E logo após, clique em Next, Avançar. Na segunda página, você irá incluir o seu birth date ou data de nascimento. Habilite as duas opções que dizem. Eu irei enviar um retrato do meu rosto enquanto solicitado. Este retrato será impresso no meu Student Lip Card. Eu tenho uma identificação válida de aluno para provar que eu sou um estudante e irei apresentar este documento para um agente do Student Lip Card dentro de 14 dias para coletar o meu Lip Card. Após isso, faça a verificação que diz, I'm not a robot, ou seja, eu não sou um robô, e clique em avançar. Na terceira etapa, você irá enviar a foto que irá no seu cartão. Ela pode ser carregada direto do celular ou você poderá tirar uma selfie pelo sistema do site. Sendo assim, você só precisará centralizar a sua foto, confirmar o envio e seguir para a próxima etapa. O quarto passo consiste no envio das suas informações e você só precisará seguir a sequência. Primeiro... Você precisará inserir apenas o seu primeiro nome, em seguida, o seu último sobrenome. Inclua o seu e-mail e, e certifique-se de que não existem espaços antes ou depois da informação. Agora é a hora de colocar o seu telefone irlandês, sem espaços, DDI ou o zero que antecede o número telefônico. Selecione o gênero com o qual você se identifica, homem, mulher, prefiro não dizer, ou outro. Inclua seu código postal, sem espaços. Em seguida, aparecerá um quadro azul, logo abaixo deste campo, com uma ou mais opções de endereço. Mas fique atento, é importante clicar em cima da opção correta, mesmo se aparecer uma opção. Agora é hora de incluir a localização da sua escola. Se ela fica no Condado de Dublin, escolha a opção Other. Se a sua escolha anterior foi other, irá aparecer um campo no qual estará escrito Other College Location, escolha outra localização de escola. Digite, então, a cidade na qual você irá estudar. Feito isso, você irá incluir o nome da sua escola. E se ela não se encontrar na lista, escolha novamente a opção Other e automaticamente aparecerá um novo campo com a opção Other College Name, outro nome de escola, no qual você irá incluir o nome completo da escola na qual você está matriculado. O próximo campo você irá selecionar o student type, que é o tipo de estudos que você irá realizar no país. Nesta etapa, escolha a opção other novamente. Após isso, selecione a opção aceito os termos e condições de política de privacidade e clique em avançar. Na quinta etapa do cadastro, será cobrada a taxa de 5 euros referente à emissão do seu cartão e a realização da sua primeira recarga também de 5 euros. É possível escolher um valor maior, mas a quantia mínima nessa etapa é de 10 euros. Na sexta e última etapa, você irá inserir os dados do seu cartão internacional e selecionar a opção Pay by Card, pagar com cartão. Em algumas transações, o sistema envia uma mensagem para a confirmação da transação. Você só precisará confirmar para finalizar. Após esse processo, você receberá uma mensagem no seu e-mail. Lembre-se de verificar a caixa de entrada ou o seu lixo eletrônico. Ufa! Depois dessa, só indo dar um passeio pela cidade de Estraí, não é mesmo? Por isso, já aproveite e dá uma passada na central do Dublin Bus com a sua carta da escola em mãos e apresente a mensagem recebida por e-mail para um agente do Student Lip Card. Você já está pronto para aproveitar cada canto da cidade com todas as vantagens do cartão de transporte do estudante.